Oi gurias, tudo bom? Tô aqui hoje pra gente fazer a primeira batalha de produtos no canal. E pra testar hoje, eu trouxe o lencinho removedor de esmalte da Rica. Eu ganhei eles de presente e eu já tinha testado outros produtos desse tipo, então a expectativa está alta. Eles são lencinhos de tecido de algodão que já vem com removedor nele, que é pra tu deixar na bolsa, conseguir remover em qualquer lugar. Para comparar, eu trouxe o meu removedor de esmaltes do dia a dia, que é esse litrão. Eu compro ele em distribuidora de produto de beleza para salão. Então, nunca vem a mesma marca, é sempre uma marca diferente. Inclusive, o que tem no vidrinho que eu deixo para usar no dia a dia... É uma mistureba de um monte de outras marcas que eu já recebi, que eu vou botando ali, preenchendo ele para ele estar tá sempre cheio. Como esses lencinhos já vêm com removedor, e para não gastar muito lencinho também, para fazer o teste eu cortei ele em quatro pedacinhos e apliquei um pedacinho em cada unha, e tapei com papel alumínio. Música O esmalte que eu estou usando é um esmalte de glitter, exatamente para fazer um teste de fogo, porque é muito difícil remover esmalte de glitter. Então, vamos ver se ele funciona no extremo, no caso o mais extremo possível. Normalmente, no dia a dia, eu faço essa mesma técnica para remover o esmalte de glitter, mas eu uso o removedor líquido. Então, eu boto o removedor líquido no, no algodãozinho, boto o algodãozinho na unha, tapo com papel alumínio, e deixa de um tempinho para depois remover. Eu olhei depois de uns dois minutos e o lencinho não tinha reagido ainda, o esmalte ainda estava intacto na minha unha. Então eu decidi deixar mais tempo, eu totalizei uns 5 minutos com os produtos na unha para remover bem. Eu fiz o teste com um produto em cada mão para vocês terem a comparação em tempo real. E mesmo assim o lencinho removedor não tinha funcionado. Ele removeu todo o esmalte que está ao redor, mas o glitter em si não saiu. O esmalte que estava ao redor era um esmalte cremoso, obviamente foi de muito difícil de remover, porque o lencinho rasgava, o lencinho ficava todo torto, se desfazia, e para remover certinho eu tinha que deixar ele dobrado para ele ter menor chance de rasgar, e mesmo assim foi muito difícil. Eu simplesmente desisti uma hora porque eu estava cansada de esfregar, e eu estava sentindo, tava começando a machucar a minha unha de tanto tentar tirar aquele glitter dali com o lencinho. Com o removedor líquido foi muito fácil, só de puxar o, o algodão da unha, já vinha os glitters junto. Eu precisei esfregar bem pouquinho em algumas unhas específicas que ficou um glitter ou outro, mas no geral é muito mais simples. Então, na minha experiência, não valeu a pena o lencinho removedor, ele dá muito mais trabalho do que um removedor líquido normal. O lencinho só vale a pena se tu não usa esmalte com glitter, esmalte com cores pesadas, um vermelho, um verde, um amarelo, porque isso torna mais difícil de remover realmente, os esmaltes são mais pigmentados. Se tu tem o hábito de usar esmaltes mais clarinhos, nudes, talvez ele até te ajude. Óbvio, tu vai gastar bastante lencinho, porque eu uso normalmente uns 4 lencinhos para remover os esmaltes das duas mãos, mas para um momento específico, um momento que tu não tem outra coisa para usar, aí sim, eu acho que vale a pena. No meu dia a dia, eu só estou usando em último caso, quando eu não tenho um removedor líquido comigo mesmo, aí eu uso esse aqui, mas não é meu favorito. E é isso, eu espero que você tenha gostado do teste. Se tu tem um removedor de lencinho, específico que tu ama, que tu acha maravilhoso comenta aqui embaixo que eu quero muito saber não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal que me ajuda muito e a gente se vê no próximo, um beijo e até, tchau